Dois, um. Oi, pessoal, eu sou a Raquel, do Instituto Votorantim Eu sou a Fernanda, também do Instituto Votorantim E a gente trabalha aqui na área de gestão de programas, desenvolvendo programas e projetos de impacto nas comunidades onde o Votorantim atua. É, a gente trabalha ambas aqui numa matemática interna, de desenvolvimento dos nossos funcionários e como que eles podem se inserir em temáticas sociais e atuar na comunidade, então eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa temática de voluntariado aqui, já desde 2015, quando a gente começou o programa, são milhares de pessoas que participaram, milhares de beneficiados em todo o Brasil, alguns no Peru também, enfim, doações, ações de infraestrutura realizadas, realmente várias mudanças aconteceram por onde a gente passou, tanto nos funcionários quanto nas comunidades. É. E nessa perspectiva de trabalho com os funcionários, né? para dentro, a gente também tem uma iniciativa de diversidade e inclusão da qual eu tenho muito orgulho. Acho que é uma, é um tema que é tendência em todas as empresas e como uma empresa brasileira, é muito legal ver a Votorantim desde 2016 com um grupo de trabalho formado para ampliar o repertório de se poder trazer ações mais efetivas para transformar essa realidade dentro da, da empresa e assim poder contribuir com uma mudança e uma transformação histórica. Eu acho que a gente também se transforma como indivíduo, não só nos funcionários, mas também trabalhando e atuando com esses projetos.